O Jogos Crystal Leg Saudação, internauta! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos Hoje vamos concluir Sonic 2 Que beleza! <risos> e é isso aí! A primeira já foi! E vamos para a próxima! Não esqueça que temos vídeo novo às quintas, às sextas e aos sábados! Portanto, se não quiser perder os próximos vídeos, inscreva-se e ative as notificações! Este jogo foi sugerido por Guitar Dreamer! Se você também quiser sugerir um jogo, troca! Ah, Haha, <risos> <risos> moleque! E agora a batalha final, Robotnik! Vamos lá, Sonic, bota para quebrar! Agora o O Sonic 2 Se você quiser que eu traga mais Sonic para o canal Inscreva-se Deixe o seu like Comente aqui embaixo o que você achou do jogo E compartilhe os vídeos com seus amigos Conto com sua presença no próximo vídeo E até a próxima